What's up learners, how are you doing today? Eu sou o Júnior Silveira e eu estou aqui com a presença do meu grande querido ídolo do humor Bruno Mota! Ah, muito tempo que eu não vejo o Júnior, a gente trabalhou junto. A gente trabalhou junto na Disney. Ah, é tá lá, a gente se viu depois, não? Não, cara. A, a, a gente só se vê só foi por vídeo. Só, só. por vídeo. É porque fica conversar. parecendo que a gente se vê muito, né? É verdade, né? É. Bruno, assim como eu, ele também trabalhou na Disney. Né, Bruno? A gente trabalhou em 2006. 2006 pra 2007. Pra 2007, né? Porque quando eu cheguei lá, você já tava praticamente familiarizado com o local todo. Você era o você cara que dava as informações. Você familiarizado muito rápido, né? É, em sim. três dias você já tá lá há um mês. É, <risos> Acontece tudo muito rápido lá. Você trabalhou em que parque? No Studios. O que, que você faz? Hoje só fala Studios, né? Studios. Porque na época ele era Disney MGM, MGM Studios. É. Agora ele é Disney Hollywood Studios. E dizem que ele vai deixar de ser Studios. <risos> ele vai ficar só Disney como Hollywood. Não, Disney. Todo mundo fala que trabalhar no, no, no, no Magic Kingdom é muito pesado, né? Sim, eu tive essa experiência. Eu trabalhei Tem nas horas. Moras. Sim. E conta pra gente, você. <risos> gente, Por que, é que fala que é pesado, João? Porque, meu, são muitas horas de trabalho, como você falou. A gente ficava até tipo. Três, quatro da manhã, num frio às vezes... Frio, porque pode fazer frio Nossa, na Flórida, as pessoas sim, acham que não, mas... Que é só calor e 11 tudo. da noite, 10 da noite, porque o vento é muito úmido, então muito. faz um friozinho de dia. De dia, no sol, tá um calorzinho. Sim. Vai chegando à noite... Ah, se prepara. Eu pedia pra trabalhar 10, 12 horas no Startup. Hora, em todos os Meu parques, Deus. em todas as funções, uh -huh. todos os roles. Menos merchandising que não podia, precisava de treinamento de você, caixa. Precisa de treinamento. É. O Matra, né? O Matra é, o treinamento do caixa que eu não tinha, mas eu adoraria não. ter tido pra fazer. <risos> e eu, eu, tra, eu, eu trabalhei numa... Numa, numa semana eu trabalhei 99 horas? 99. Eu só não consegui bater o recorde do Edu, que era meu amigo. Que trabalhou 100 horas em uma semana. Meu Deus. Eu trabalhei 90. Eita. 98, 98 e meio Imagina o paycheck que ele recebeu. Exatamente. Garoto, ó, ficou é. sem trabalhar ali no programa de ano. Hora é. extra, hora dobrada. Não, eu queria trabalhar. Tá queria certo. Trabalhar. Então, tá certo. Eu também, no segundo programa que eu fiz na Disney, o Hospital, é. aí eu trabalhei pra caramba também, mas eu não cheguei nem perto do seu recorde. O pessoal que morava comigo ficava brincando. Ah, você trabalha tanto que eu te vi dirigindo um ônibus hoje. É, Ontem não. eu vi você cortando a grama. <risos> o call in sick? Não, entendeu? nunca consigo. Nunca, nunca não. Consigo. Eu acho que eu call in person uma vez, porque eu não, não aguentei. Uhum. Eu tava muito cansado pra chegar. Mas só... Call in sick, pra quem não sabe, é quando você tá doente, tá passando mal, é. e aí você liga avisando que não vai ter condições é, de trabalhar. É call in, que você é liga pro lugar, call né? Call in, e é sick, Porque tá doente. Porque tá doente. E o so... call in personal é quando você não precisa nem dizer por que, por motivos pessoais, você não pode ir ao parque. Sim. E você tem, na Disney tem um sistema, normalmente nos Estados Unidos tem esse sistema, e você tem direito a fazer isso algumas vezes. Uhum. Quando você call in sick, você não pode nem aparecer no parque, você tá seca. Uhum. É. E eu quero te convidar, cara, pra fazer uma brincadeira aqui comigo. Vou ter algumas perguntas. Em inglês, sobre a Disney ou sei lá. Ele vai me fazer três perguntas e quando o, a outra pessoa errar, vai ganhar uma tortada. Tá bom. Tá? Quando acertar, não acontece nada. Não acontece nada. Tá quando bom. a pessoa errar, leva a tortada. Eu tá ótimo. Tudo bem? Elias Disney, ele... Aquela áreazinha aquela a, a Main Street, né? Ela é baseada numa cidadezinha do interior. Que foi a cidade onde o Disney foi criado. Não foi na cidade que ele nasceu. Certo. Que cidade é essa? Cidade de Colorado. <risos> Chicago. Em Chicago. Chicago. Mas, mas aquela área baseada onde ele foi criado que é Marceline no Missouri. Marceline Missouri. Eu aprendi agora. Bom, a próxima pergunta aqui. Não! Ah! <risos> Você viu o que eu fiz, né? Ah, foi uma surpresa! Distrair o cara! Distraí ele! Achei até que eu soquei no nariz dele. Hum, tá muito gostoso essa torta. Ai que delícia. Não sei se é bom pra pele. É uma torta de equiti? Não sabia. Which is the fastest Disney ride? Em inglês? Now it's in English. It's in English. Ah, uh, I will ask em in inglês also. <laughs> the fastest one is in Epcot and it's And it is, uh, and it is. Track. Uh. I know that because it's Chusha's favorite ride. It's the fast- <laughs> this, this year they're relaunching DuckTales. You like DuckTales? I love DuckTales. They're relaunching it. The new the new series is a new version of DuckTales. It's great. They're like t What's the name of the city that Uncle Scrooge leaves? In Portuguese, I think it's Patopolis. Right? In Portuguese. Okay. But in English, so it's Ducktopolis? Here in Duckburg. Duckburg? Yeah! game! I used to play Tales. Oh man, I used to play Tales for Mega Drive! Yeah! You wanna get ready for this one? Oh my god! Too late! Ou ou tchau. Eu eu acho que eu como conhecedor da Disney, tô, eu sou mais um de professor. Imagine, yeah. <laughs> the next question is: uh. When was uh Magic Kingdom first opened? Magic Kingdom opened in 1971. Are you sure? That's that's the number that comes, <laughs> comes to my head. Oh so yeah, it was in 1971. Sure. You know, Uncle Scrooge has lots of enemies. é uma a witch. What's the name of this character oh in English? Because in Portuguese, everybody knows. know. you came up with so hard you questions. Play, you play DuckTales. I, Her I name used, appears. I used to play, yeah, but I was, you know, like a little boy. <laughs> They don't have pictures. Honestly, though. honestly, I don't know. What? The witch is Magica the Spell. Magica the Spell. Magica the Spell. Magica the Spell. Oh! I didn't want to give you this one. <laughs> okay, Bruno, to. but... I have to. Yeah, I should have prepared myself, you know, before I can hear... <laughs> It's funny. You know Tinkerbell? I know Tinkerbell! Yeah! Yes! <laughs> That's it! Bye, guys! No, no, no, no, no. When was Tinkerbell created? I have no idea. <laughs> I have three options for you. Oh, okay. that's nice, that's nice. So you nice. can get, it's you can get like one. It's not like it helps. Okay, no, no. It's not like it really okay, helps. Okay, uh, the first. A, 1907. Okay. B, 1904. Okay. Or C, 1911. I think it's 04. 04? Yeah. That's your final answer? Yeah, no, I have another one. Okay. You are absolutely right. ah I can't believe it! Tr e como você ganhou esse desafio Eu tenho um prêmio pra você There's Não, eu não sabia que tinha é prêmio é, an award. Mas não vai pensando que é uma, sei lá, uma joia não um não carro novo Uma viagem pra Disney, uma viagem talvez pra Disney, eu acho tal tá no é Uma coisa muito simples, né Mas é, é um símbolo da, da minha gratidão por você Ah, que divertido <risos> Uma deliciosa bolacha traquina Patrocina a gente, traquinas Patrocina o hashtag cagou aí, ó Patrocina. Mondelez traquinas, tem que patrocinar Bruno, eu hum. agradeço demais Você aqui no meu canal, cara, foi um prazer Re Obrigado por né? sempre que chamar, você precisar. Porque você, pô, grande artista que você é, tá aqui comigo, participando. É, é um prazer enorme trazer ah, você pro Com a luva cara. Ver. Prazer mesmo. E você que não conhece o canal do Bruno, segue lá no YouTube. Tá aqui embaixo na descrição isso. link pra você acompanhar, aqui nos cards também. Isso. Fala aí. No YouTube, do Twitter, no Facebook, uhum. me procure, eu converso com todo mundo, eu me divirto fazendo isso no Instagram também. E lembrem-se todos! See, see you around! around. Bye! Aê!